E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. Dois dias, hein? Dois dias para a nossa data. Mas eu quis fazer esse vídeo justamente porque as vendas já começaram. As vendas já começaram. A galera já vem comprando. Você já começa a sentir aquele negócio aquecendo, tá certo? Porque se a galera já estava pensando no que ia comprar em agosto, imagina dois dias antes da data mesmo da Black Friday. A maioria dos marketplaces já tem ação rolando. Você já tá com a tua landing de ofertas rolando. Lembra disso? O negócio já começou. Já tá saindo venda. E como que tá aí a tua Black Friday? Conta pra mim aqui embaixo. Eu quero saber. Eu tenho, tenho escutado muito nas lives aí, meio dia, no Instagram. Se você não tá lá, também se inscreve aqui para você tá sabendo. Mas eu tenho escutado muito o que tem acontecido, cara. E tem sido fantástico. Galera dando feedback. E lembra, lembra agora, tá? Atenda rapidamente o seu cliente. Responda a pergunta no Mercado Livre rapidamente. Impulso. O cliente não pode perder o impulso de compra. A gente compra por impulso. Quem nunca comprou, fez cagada, chegou em casa e falou nossa, se tivesse ido dormir, não tinha comprado. Então o teu cliente é igual a você. Ele quer comprar, ele vai agir por impulso e você vai estar tá lá para responder a hora que ele perguntar. Senão, o teu concorrente responde. Se o teu concorrente responder, você perde a venda. Então hoje já é quarta, sexta-feira agora é black, dia total da black. Você já deve estar na correria aí, parou para assistir rapidinho. Eu não vou me alongar nesse vídeo. Eu só queria te chamar atenção para atender rapidamente o seu cliente. Tire dúvidas nas mensagens, tire dúvidas nas perguntas. Responda os comentários do seu Facebook, no seu Instagram tá? Lembra? Ah, fiz anúncio, Alê, tá lá na minha land, fiz anúncio no Facebook, Marcião veio, trouxe o recado, tá rolando, beleza? Responde rapidamente, o cara vai comentar coisa nos seus anúncios, fica ligado, põe uma pessoa responsável, rápido, rápido, rápido, responde, tem a pronta entrega? Tem, acabou não, posta hoje? Posto. Lembra, você se planejou, você voltou lá atrás, você tá planejando comigo isso há quase quatro semanas. Então você se planejou para chegar agora. E agora, não vamos fazer cagada. Beleza? Então, vamos embora. Fica ligado que o próximo vídeo sai no dia da Black. Incrível, mas casou. Sai no dia da Black. Se liga aí. Tô torcendo por você, torcendo pelo teu sucesso e fica ligado, dá o teu like aqui, se inscreve para você ser avisado quando sair o um vídeo, se inscreve no Instagram para você ser avisado quando sair o um vídeo. Tem aqui embaixo lista de WhatsApp, manda um oi lá para mim. Tem aqui embaixo também a lista de fornecedores, que é o lugar mais fácil você cadastrar o seu e-mail, que eu vou te avisar por e-mail, Instagram, WhatsApp, meu, sinal de fumaça, fica ligado que sexta-feira tem vídeo novo vindo por aí no dia da Black. Valeu!